E aí, companheiro alemão, muito bem-vindo à sua candidatura, deputado estadual, representando, sobretudo, os servidores do Poder Judiciário. Espero contar com o teu conhecimento do setor, para a gente aprimorar a nossa gestão e aprimorar também o padrão de relacionamento do Executivo com o Judiciário. Acho que nós temos muito trabalho pela frente. Tenho certeza que eu vou poder contar com você na Assembleia Legislativa. Boa, boa jornada.